Tudo bom, pessoal? Esse vídeo é um vídeo mais de desabafo. Então eu vou conversar com vocês aqui, é, externar um pouco aqui da, da, das coisas que hoje aconteceram para vocês refletirem até, escreverem aqui embaixo o que vocês acham, por favor. Vamos lá. Em 2015, eu comecei um relacionamento muito legal com uma empresa britânica chamada STV. Ou STV tá? Eles... São, eles têm um fundo de investimento, eles investem em vários países. eles é, Nós fizemos, inclusive, um, um, um, junto com eles, na verdade, para eles, um empreendimento aqui nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi em 2018. Se eu não me engano, foi em 2018. 17 nós fizemos parte, nós fizemos o um jurídico né, de, um, de um empreendimento que eles fizeram no Brasil. Foi muito bacana. E agora, eles vão começar de novo um outro empreendimento, no final desse ano, agora, é, no interior de São Paulo. Bom, até aí tudo bacana. Eles abriram aí para alguns advogados, eles fizeram uma, uma carta convite para alguns advogados, porque eles, quis, eles querem montar, eles querem ter um representante jurídico deles, específico para as coisas deles no Brasil. E eles fizeram diversos convites, eles convidaram cinco, seis escritórios, é, todos os demais escritórios são escritórios muito maiores do que o meu. Possivelmente eles me contrataram, me contrataram, não, me contataram por causa do relacionamento que eu já tive com eles, e, só que a estrutura que eles precisam é, é praticamente aí, são cinco seis advogados exclusivos deles fazendo os contratos deles é, cuidando da parte jurídica deles e enfim é, é uma estrutura diferenciada para eles tá e eles fizeram é, essa esse contato e perguntaram pediram valores custo processo custo de mensal e tudo mais quando eu fiz a primeira conta eu cheguei à conclusão assim de uma forma bem bem a grosso modo né que isso daria um lucro para mim lucro líquido perdão lucro líquido não lucro para o escritório de em média 600 mil reais por ano e eu achei uma coisa super legal porque poxa 600 mil reais é dinheiro para caramba ainda mais eu que tenho a, a cabeça de sempre eu gosto de fazer negócios pequenos né se você falar ah, Daniel você vai ganhar um bilhão de dólares eu não vou entrar nesse negócio com você quando você é, é. fala para mim olha você vai ganhar um pouquinho aqui um pouquinho ali um pouquinho ali um pouquinho ali um pouquinho ali é onde eu gosto de fazer então para mim foi um negócio interessante, porque se você fala, poxa, 600 mil é, ano vai significar uma captação mensal de 50 mil reais. É, 50 mil reais paga a estrutura de um escritório? Não paga, mas são 50 mil reais, é um, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali que acaba sendo bacana. E aí eu chamei o, o pessoal da nossa contabilidade e, e conversei com ele, falei, olha, bacana, para isso aqui eu vou precisar contratar. Cinco advogados, eu vou precisar é, alugar uma sala diferenciada, uma sala maior, vou precisar pagar imposto, vou precisar... isso Eu planilhei para ele, né eu vou precisar comprar computadores, vou precisar de um, uma estrutura de servidor para espelhar toda a documentação, vou precisar móveis, vou precisar de arquivos, vou precisar de uma série de coisas. Eu planilhei tudo aquilo e coloquei para ele. Salários dos advogados, os estagiários que vão auxiliar esses advogados, planilhei tudo e coloquei para ele. Falei, olha, agora com isso daqui, eu quero que você planilhe para mim, porque é um contrato aqui de três anos, prorrogável por mais três, indeterminado, mas é um contrato com com prazo médio aí de três anos, é, prazo inicial aí de três anos. Então, planilha isso para mim. E eu recebi hoje de manhã essa planilha. E eu liguei para eles, liguei para a STV e agradeci. Falei, olha, infelizmente eu não consigo atender vocês porque é melhor vocês pegarem um escritório bem maior que já tenham a estrutura montada é mais fácil essa pessoa aceitar do que eu porque só para vocês terem ideia é, o lucro de 600 mil no ano geraria para mim ele, ele ele seria totalmente absorvido por salários encargos impostos principalmente impostos seguro e mobília e no final disso daí é, se a gente fosse diluir isso daí em três anos, para mim só valeria a pena ter um contrato de no mínimo seis anos para justificar o investimento que eu faria nos três primeiros anos para atender as necessidades dele. Ou seja, nos três primeiros anos eu trabalharia de graça, empatando conta, para depois eu começar a ter um, um, uma margenzinha pequena de lucro para no terceiro ano ter um lucro é, efetivamente maior. Não vale a pena. Eu neguei, não tenho condição de... de, de... Não vale a pena para a gente fazer esse tipo de estrutura. É, não vale a pena para mim, nesse momento no Brasil, fazer esse tipo de, de contrato e assumir esse tipo de encargo, principalmente encargo trabalhista e impostos. Uh, não vale a pena comprar essa estrutura toda de decorar a sala, mobiliar a sala, colocar estrutura de telefonia, VoIP, uh, cinco advogados, oito estagiários, arquivos e tudo mais, contratar sistema, porque para fazer gerenciamento de processos precisa ter um sistema, então toda essa estrutura, ela geraria, uh, no primeiro ano, ela, custa, ela empataria o, curso, o custo para mim, Talvez eu precisasse colocar um pouco mais no primeiro ano, mas a partir do segundo, terceiro, ela empataria. No quarto, quinto e sexto é onde eu começaria a enxergar alguma coisa. E aí, veio na minha cabeça um monte de conversas que eu tive com um monte de pessoas, é, brasileiros, empresários, onde eles falam exatamente a mesma coisa. Daniel, não vale a pena você crescer no Brasil. Não vale a pena. Chega uma hora que você chega num ponto e, e é melhor separar ali. Porque se você crescer, o que você vai ganhar de lucro não vai justificar o que você está investindo e o custo que você está tendo ali, com legislação trabalhista com impostos, com encargos com mudança de, de, de regime jurídico de empresa e, e toda a estrutura de fiscalização e muitas vezes essa fiscalização que ela é canibal né? a gente sabe que ela, ela é absurda, então o empresário ele é taxado como se ele fosse um bandido e aí o agente que chega lá para fazer a inspeção ou a fiscalização, ele já chega com a caneta buscando canetar, e você que depois vai discutir né eu já vi isso acontecer muitas vezes Ah, mas eu não, não essa infração não existe bom tá bom então eu, eu vou te autuar você vai brigar depois depois você vê que você faz então isso tem afundado o Brasil e tem feito com que a gente não não a gente perca a vontade de empreender que a gente perca a vontade de investir eu vi hoje uma notícia de, de montadoras que estão paralisando as produções porque não estão vendendo no Brasil. E aí eu vi uma outra publicação de um carro, é, My Wall, alguma coisa Wall, aí Great Wall, alguma coisa assim, que vai chegar no Brasil com custo, um carro elétrico vai chegar um custo de 200 mil dólares. 200 mil dólares são 40 mil, é, perdão, 200 mil reais. 200 mil reais são 40 mil dólares, né, mais ou menos aí. 40 mil dólares aqui nos Estados Unidos, você compra um super carro. Não é um, um carro mais ou menos. Você compra um super carro bacana. E esse carro vai chegar no Brasil a 200 mil reais. Né? Por quê? Porque a maioria disso aí é imposto. E aí, o que, que você vê desse imposto? Sem falar no IPVA. O que, que você vê desse imposto? As ruas onde você anda são ruas pavimentadas? São seguras? São iluminadas? Não tem buraco? Você consegue andar sem um carro ser blindado? Você consegue transportar a sua família totalmente seguro dentro do país? E aí, o que, que acontece? Tudo que você paga de imposto vai para o ralo, vai para o lixo, vai para a corrupção. E isso começou a me incomodar muito. Mesmo eu morando fora do país, hoje eu cheguei à conclusão de que é muito difícil você realmente investir em crescimento do empresário no Brasil. É muito difícil um empresário acreditar em investir num crescimento no país. Seja a curto, médio ou até longo prazo. É muito difícil, porque você não sabe... Primeiro... Você começa colocando dinheiro, os bancos emprestam dinheiro para quem não precisa, né? porque quando você precisa de dinheiro, o banco não quer emprestar, ele quer emprestar para quem não precisa. E ele empresta e tá tudo certo. Agora, quem realmente precisa para fazer capital de juros, geralmente capital de giro, o juros geralmente é muito alto, é uma burocracia absurda, é uma coisa insana. O, o pessoal lá da, da JBS consegue alavancar bilhões no BNDES. Vai você tentar levantar 100 mil no BNDES para alguma coisa sua, para você crescer? Quanto vai ser cobrado de juros de você? Quanto a sua empresa vai conseguir crescer? Compara com, com isso, né? esses apadrinhamentos políticos que existem no Brasil, e a gente sabe disso, e somos nós que custeamos. Então... Esse vídeo aqui serve como um desabafo aqui para vocês, porque foi uma situação que aconteceu comigo hoje. Eu fiquei muito, muito, muito irritado, muito chateado, porque eu tenho certeza que se esse contrato fosse dentro dos Estados Unidos, com qualquer outra empresa, qualquer outra atividade, você consegue alavancar o um dinheiro no banco, consegue investir, vai pagando para o banco um pouquinho, vai sobrar no fim do, do ano aí, que em vez de 600 mil reais que seja, que sobre 100 mil, já é um lucro pequenininho, né? Mas no Brasil, nem isso a gente consegue ter essa segurança de que vai acontecer. E isso, para mim, foi extremamente decepcionante e frustrante. Como brasileiro, é exatamente isso que eu, que eu sinto nesse momento. Certo? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Vamos debater sobre esse assunto, que realmente é algo que ficou engasgado aqui e, e não está não sendo muito fácil para eu digerir essa situação. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.